Olá pessoal, tudo bom? Sou doutora Renata Miranda, obstetra ginecologista e hoje estou aqui para poder falar com vocês um pouquinho do procedimento que nós fizemos hoje. Hoje nós tivemos uma cirurgia chamada esteroscopia. O que é esteroscopia? Ela é um procedimento cirúrgico que a gente consegue visualizar a qualidade do útero através de uma câmera. Então é um procedimento que a gente e a gente consegue ver a cavidade do útero, ela é virtual, que a gente chama, então ela fica fechadinha, né? e através desse procedimento a gente consegue dilatar e visualizar toda a cavidade do útero e fazer procedimentos caso seja necessário. Existem dois tipos de esteroscopia: tem uma esteroscopia diagnóstica, que a gente só visualiza a cavidade, ver se tem alguma alteração, algo né, que nos chama pressão, existe a esteroscopia cirúrgica. Na esteroscopia cirúrgica, além quando a gente tem, por exemplo, um exame de ultrassom, que indica que a mulher tem algum endometrial, mioma, cinéquia, um, algum certo dentro da cavidade uterina, e muitas vezes até poder retirar um corpo estranho, por exemplo, um dia. Então, com a esteroscopia, a gente consegue tanto resolver essas patologias né, da cavidade do útero, e também a gente consegue avaliar a cavidade do chamado endométrio. Quando a gente pensa em gestação, o útero tem três cavidades. E essa cavidade mais interna, que é o endomédio, a gente costuma falar que é a parte do útero mais importante para a gravidez. Então, tem muitas situações que a gente percebe, por exemplo, encaminhamento de infertileta para poder avaliar essa cavidade do útero, para ver se ela está propensa para uma gravidez. Por quê? Não adianta você ter um óvulo bom, um espermatozoide bom, um embrião excelente, mas se você não tiver uma cavidade uterina né, muito pouco pode ter que fecundar esse óvulo e essa gestação conseguir evoluir, né? Então, muitas vezes a gente tem essa indicação e a gente pode fazer o quê? uma biópsia dessa cavidade neutra né, ou hidrométrica, porque muitas vezes o ultrassom a gente fica numa uma alteração. Mas quando a gente faz a cirurgia, a gente pode ver alguma inflamação, nem alguma infecção, alguma endometrite, que a gente precisa de fazer o tratamento, por exemplo, antes de iniciar o processo de fertilização. Hoje, especificamente, a gente tem dois procedimentos. A primeira paciente, ela veio fazer um tratamento pré-concepcional. Então, nos exames dela de rotina, a gente identificou um cônico endometrial. Então, a gente veio retirar esse cônico E após essa cirurgia, a gente manda o material para estudo para patológico e assim que ela estiver recuperada, ela já está liberada para poder tentar uma nova gestação. Em contrapartida, a gente teve uma outra paciente que ela já estava num processo de fertilização in vitro que ela já vinha tentando alguns procedimentos que não teve sucesso, então ela veio encaminhada para a gente poder investigar essa cavidade do útero e aí nessa cirurgia a gente identificou algumas alterações que poderiam sim estar dificultando essa gestação, Podem ser corrigidas para que ela possa, no segundo momento, seguir as tentativas de fertilização. Assim. Então, agora nós vamos mostrar para vocês um pouquinho alguns detalhes dessa cirurgia: os bastidores, como que funciona. É uma cirurgia relativamente tranquila, minimamente invasiva, né, que a gente consegue resolver o problema da paciente. Ela vai embora no mesmo dia para casa. A recuperação é muito rápida, né? porque não tem corte, não tem pontos, nem nada. E a gente consegue resolver o um problema e essa paciente aí está liberada para poder me ajudar, resolver o problema, por exemplo, de uma alergia, quando a paciente teve um espaçamento de Também cabe poder ver mais um pouquinho com a gente.